Bem pesado, tranquilo, tudo de bolso, eu vim aqui para mais um vídeo, manos. E hoje eu vou estar tá fazendo um vídeo aí, um tanto quanto interessante para muita gente, que é como eu aprendi a fazer drift. Bem, a primeira dica que eu tenho, e a principal, eu diria, é treinar não só drift, mas dirigir em si. Porque, de certa forma, fazer drift é uma técnica de direção. Se você não tem controle do carro, você não vai conseguir fazer drift. Então, minha maior dica é em formas diferentes né, fazer track day, fazer rally, só para você pegar sensibilidade dos controles né, do acelerador, do freio e tudo mais, mesmo que você jogue no mouse é importante você ter esse controle, porque isso vai ser o que mais vai fazer diferença para você aprender a fazer drift. Bem, assim que você tiver um certo controle de direção né, você conseguir dirigir tranquilamente, você precisa saber como iniciar o drift. E existem três formas principais que eu vou passar para vocês, que já vai dar uma base muito boa. A primeira e a é, provavelmente a mais famosa é o clutch kick, que você dá um chute na embreagem, né? Você segura a embreagem, acelera, sobe o giro, solta a embreagem uma vez para o carro começar a derrapar. Essa técnica você pode usar tanto parado quanto andando. Para quem não tem costume eu recomendo fazer parado primeiro, né? Depois quando você estiver mais confortável faz andando. E os erros principais que acontecem na Codific são acelerar demais e deixar o carro passar a traseira. Acelerar de menos e o carro simplesmente não fazer o drift, ele para e a você vai reto. Depois do clutch kick, a gente tem o furikai, que é como eu costumo chamar. Que é aquela jogada assim de lado que você faz. Você vai para um lado, depois vai para o outro. Essa jogada é um pouco mais avançada do que o clutch kick porque você já está em movimento. O furikai eu costumo utilizar ele junto com o clutch kick. Isso porque você consegue colocar mais ângulo é, usando o clutch kick junto. Mas para você fazer o Furikai é basicamente: você está em movimento, vira o carro um pouco para o lado, e depois, quando o carro começar a jogar de lado, você joga a direção para o outro e começa o drift. Os erros mais comuns quando fazendo o Furikai é acelerar demais na primeira jogada e você perde a traseira, você sai da pista. Ou roda. Ou então acelerar de menos e o carro não joga de lado suficiente e você simplesmente deixa o carro ricochetear. A terceira lançada que acho mais comum é o freio de mão. E é a que eu menos recomendo para quem está iniciando. Isso porque você fica meio preguiçoso e você simplesmente se acostuma a usar só o freio de mão. Mas basicamente é o seguinte. Você vai estar tá em movimento. Você vai começar a virar o carro e trava no freio de mão. Essa lançada é bem segura, né? é bem comum de ser usada. Eu não gosto muito dessa lançada porque ela é muito pouco agressiva. Então eu prefiro ou usar o Furikai e aí dar uma travadinha no freio de mão, ou simplesmente lançar o Furikai e não usar o freio de mão nenhum na lançada. Depois de saber as lançadas, é legal a gente saber também como controlar o carro durante a curva. E lembre o seguinte, quanto mais você acelera, mais ângulo o carro vai tentar colocar. Quanto menos você acelera, menos o ângulo o carro vai querer colocar. Então, se você estiver rodando demais durante a curva, é bem para você estar acelerando muito. E se você estiver deixando o carro parar o drift, está acelerando de menos. Para você manter o ângulo do carro, é ideal você achar meio que a faixa de potência do seu carro. Eu aqui, por exemplo, estou usando o S14 da WTS. Nesse carro, você tem que deixar o giro um pouco mais alto. E é ideal que você não desça muito, porque a turbina não enche. Então, se eu deixar o giro cair muito, eu vou perder o drift. E se eu acelerar demais, eu provavelmente vou rodar. Então é importante você achar mais ou menos essa faixa de potência e você tentar manter nela. Quando você estiver na curva, evite mexer muito o volante, obviamente você vai ter que fazer correções, mas evite fazer correções muito bruscas. E com o acelerador tem que ser o mais suave também, porque quando você acelera, você joga o peso para trás e quando você tira o pé, você joga o peso para frente. Então você ficar acelerando e tirando o pé, acelerando e tirando o pé o tempo todo, vai fazer seu carro ficar muito inconstante. E eu recomendo para quem for novo no Drift, focar muito no acelerador. Provavelmente a maioria dos erros que você está cometendo no Drift é porque você não está sabendo acelerar direito. Então vou estar deixando aí na tela uma voltinha aí que eu fiz na pista Drift Playground, que é uma pista bem iniciante, só para vocês verem como é que funciona a minha dirigibilidade.